Boa tarde, amadas irmãs, sejam bem-vindas hoje, neste momento que a gente possa estar abrindo o coração para que nós possamos receber de Cristo que ele tem nessa tarde. Que todos estejam bem e neste momento peço para que todos fechem seus olhos para a gente orar e para nós possamos entregar este momento a Cristo. Amado Deus e Pai, Nesta tarde, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por tudo que tu tens feito, Senhor Jesus, te queremos te glorificar, Pai, porque tu és o Todo-Poderoso, tu és digno, Senhor Jesus, de toda adoração, de todo louvor, Pai. Ó, oh, Senhor Jesus, que Tu esteja neste momento, Pai, entrando em cada lar, em cada casa, Senhor Jesus, que Tu possa estar preparando no coração das nossas irmãs, Pai. Prepare a terra fértil do coração, Senhor Jesus, que Tu me use, Pai, da Tua forma. Queremos te pedir perdão, Senhor Jesus, pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes inadequadas, Senhor Jesus, que muitas vezes, Pai, são atitudes que não te expressam, Pai. Ó oh, Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Então neste momento, amadas irmãs, iremos escutar um louvor abençoado. E aí, irmãs? Neste momento de isolamento social, como é que vocês estão passando? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer, né? Se estamos passando com medo, se estamos com insegurança ou estamos passando com alegria, com a esperança de dias melhores. Como é que vocês estão passando neste momento? O tema do ano é relacionamento. Mas eu vou falar para vocês uma questão que talvez nunca se percebemos ou nunca pensamos sobre isso. É o relacionamento conosco mesmo. E nesse relacionamento conosco mesmo, agora, neste momento que sobre a pandemia, há momentos de reflexão sobre isso. Você já parou para pensar sobre os teus sentimentos que vocês têm passado? Ou também as nossas atitudes referente a este momento? Será que paramos para pensar sobre isso? Pois é. Este é o momento que nós devemos parar um pouco e refletir, fazer uma reflexão sobre nós. Talvez nós estamos tão isolados que muitas vezes os nossos sentimentos tomam conta de nós e nós não damos a devida importância que é de dominá-la e buscar em Cristo. Somente ele vai nos ajudar. Então eu quero também pedir neste momento que vocês abram a palavra em Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação,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 Ó, oh, filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até pela Tessalônica, mandastes não som, somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o, vos, o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Oro nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pois é, irmãs. Nessa palavra aqui tem o título como A Gratidão de Paulo para com os filipenses. Ali no 10 fala, alegrei-me. E ali também fala que o Senhor renovaste a meu favor. Então, o que, que aconteceu ali? Ele ficou alegre, porque o Senhor cuidou dele o todo o tempo. Ali no 11, o que que nos fala? Ele não se sentiu abandonado por, pelo Senhor. Ele tinha gravado no coração e a certeza que o Senhor esteve, sempre esteve com ele. Pois é, neste momento de isolamento que nós estamos passando, será que nós temos gravado em nosso coração que ele está conosco? Uma boa pergunta para nós se pensarmos. Ali no 12, ele aprendeu um segredo que nós cristãos devemos gravar. Nós devemos, irmãs, todo dia trazer à memória qual é o segredo. Ele se sentiu contente em todo lugar, em qualquer situação. Ali ele falou que ele foi humilhado, né, que também ele foi honrado. Né, e que todas as circunstâncias que ele passou, ele teve uma experiência. Tanto de fartura como de fome. E aquilo ali foi um segredo que ele se sentiu contente com isso que ele tinha passado. Quantos de nós estamos cabisbaixo, estamos tristes, passando por este momento e esquecendo que Cristo sempre está conosco? Ali no 13, ele nos fala que tudo posso naquele que me fortalece. Ali, irmã, irmãs, tem outro segredo. Que com a força que o Senhor Cristo Jesus nos dá, podemos enfrentar qualquer situação seja isolamento social, seja a depressão, seja a ansiedade, seja o medo, a insegurança a gente temos que pedir e nos fortalecer em Cristo. Ali no 14, no, desculpa, no 18 que nós temos que ter realidade, que muitas vezes nos falta é que ele tem suprido todas as nossas necessidades todas, irmãs, seja material, ele tem suprido só que nós, muitas vezes, queremos o quê? Nós muitas vezes queremos comer filé mignon, mas talvez neste momento o Senhor quer que comemos carne de segunda. E muitas vezes nós temos, nós temos que refletir e agradecer por aquilo que o Senhor tem nos suprido neste dia, nesta hora. Será que você parou para pensar sobre isso? Ou nós estamos sendo egoísta e ingratas com o Senhor, muitas vezes nós estamos murmurando, lamentando aquilo que nós temos e esquecemos de agradecer, muitas vezes estamos com medo, estamos às vezes lamentando, murmurando para os nossos irmãos. E esquecendo que o Senhor tem nos dado o melhor dessa terra. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas famílias. Tanta coisa acontecendo, as nossas famílias sendo guardadas por Cristo. Então, irmãs, é uma reflexão que nós temos que fazer sobre as nossas necessidades, sobre esse, esse suprimento que o Senhor tem nos dado todos os dias. Ali no... Outra coisa que eu queria falar para vocês, assim, uh, é sobre se nós estamos gratos ao Senhor ou se nós estamos desesperados, que nem os ímpios. Irmãos, é uma reflexão que muitas vezes eu faço todos os dias. Se eu estou com confiança de dias melhores... Ou eu estou desesperada correndo para outros caminhos e não para Cristo. E também uma coisa que eu peço para vocês fazer que nós precisamos parar um pouco. Essa quarentena parou, mas as coisas estão não normalizando porque eu creio que não vai normalizar. Eu creio que é para ser diferente que Cristo quer. Parou para que seja diferente a partir de agora. né? Mas algumas das coisas estão voltando, tem pessoas voltando a trabalhar. E será que nós paramos mesmo para ter intimidade com Cristo? Ou agora as coisas normalizando, voltando um pouco ao normal? Nós não entramos de novo no automático e já colocamos Cristo em segundo lugar? Ou em terceiro ou em quarto, e muitas vezes estamos parados sem reação nenhuma, não estamos orando, que oração é orar mais ação, ou muitas vezes estamos no monte, no monte das cobertas, sem ao menos tendo um momento de um tempo de qualidade com Cristo. Precisamos, irmãs, precisamos parar e pensar, Precisamos fazer uma reflexão dentro de nós. Se examinarmos. Precisamos examinar, irmãs. Precisamos todos os dias. Precisamos da de, se conversa, de, de, de, de, na nossa conversão com Cristo. Todos os dias. Muitas vezes, os sentimentos que estão dentro de nós vêm à tona do medo da depressão e da tristeza e talvez nós damos lugares a esses sentimentos e não entregamos eles a Cristo não buscamos na palavra o que o Senhor queres de nós muitas vezes queremos muletas e neste momento não precisamos de muletas, irmã, porque o véu foi rasgado, eu glorifico o nome do Senhor, porque o véu foi rasgado e nós podemos agora ter, termos livre acesso ao Pai. Já parou para pensar, irmã, que Ele se entregou por nós e muitas vezes nós não queremos se entregar pelas causas de Cristo, não queremos tirar um tempo de oração pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelas nossas autoridades. Então é momento de pararmos e fazer, e pensarmos do nosso interior. E com isso eu, eu peço para que nós possamos abrir em Tiago 1.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 e íntegros e nada deficientes. Pois é, irmãs. O que que ali o Senhor está nos falando? Que nós temos que passar as provações com alegria. Novamente, estarmos alegres e tendo a confiança dentro dos nossos corações que Ele está conosco, irmãs. Eu creio que Cristo está no controle de todas as coisas que estão tá acontecendo. E nós devemos passar isso com alegria em nossos corações. E o Senhor me trouxe uma questão muito forte ao meu coração sobre a metamorfose da borboleta. No primeiro momento, ela é ovo. No segundo momento, ela é lagarta. No terceiro momento, ela é casulo. Pois é, ela está lá dentro do casulo. Que relação de casulo com o nosso isolamento social, né, irmãos, que estamos passando? Casulo. E como a borboleta se mantém lá dentro daquele casulo? Porque ela tem fé, ela sabe que quando ela sair de lá, ela vai poder voar, ela vai poder vibrar pelo céu. Mas ela tem que passar pelo casulo. E nós temos que passar por esse isolamento. E como será que ela tem passado lá dentro do casulo? Triste? Se lamentando? Quando eu vou sair dentro desse casulo? Eu quero sair, eu quero voar. Não, né? Talvez nós precisamos ser a borboleta e ter fé de dias melhores e ter fé que esse isolamento vai passar não sabemos ainda quando irmãs, não vamos se desesperar, vamos ter esperança de dias melhores vamos se alegrar dentro do nosso casulo, vamos se relacionar com nós mesmo, que quando a tristeza, quando o medo quando a insegurança tomar conta dos nossos corações, que nós possamos entrar dentro de nós mesmo e também ter confiança entregar tudo ao Senhor buscar no Senhor, clamar nele e colocar a esperança somente neles, irmãs precisamos diariamente precisamos ter um, um relacionamento íntimo com o Pai o Pai está de braços abertos em todo o tempo junto com nós só que muitas vezes nós nos distanciamos dele não ele de nós ele está sempre perto, cuidando, nos mostrando o caminho e nós que vamos para outros caminhos. Então, neste momento, irmãs, que nós estamos, que nós possamos estar dentro do nosso casulo, mas tendo intimidade cada dia mais conosco, dominando os nossos sentimentos, entregando aos pés de Cristo, que é a nossa esperança, e ter esperança, perseverar em oração, que dias melhores virão. Então, agora, aí da sua casa, que você possa fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração, e que tu, dentro do teu coração, com todas as tuas forças, tu entregue para o Senhor o que tu tens passado nesses últimos dias. Que tu entregue para o Senhor este momento que tu tens passado de tristeza, de medo. Que neste momento tu possa agora pensar, conversar, ter uma conversa íntima com o Pai. Ó oh, Senhor Jesus, neste momento Pai entramos novamente na tua presença Senhor Jesus. Ó, oh, Pai amado, que Tu esteja visitando cada irmã neste momento, Pai. Ó, oh, Senhor Jesus, muitas estão passando, Pai, pelo um vale, pelo um casulo, Senhor Jesus, que elas não estão vendo, Pai amado, que lá na frente Tu vai dar a liberdade e a esperança que precisamos, Senhor Jesus. Eu oro neste momento, Pai, que Tu venha quebrar todos os grilhões, Pai. Todos os grilhões que muitas vezes vêm sobre a nossa mente, Pai. Quebra, Senhor Jesus, todo o sofisma das nossas vidas, Pai. Todo medo, toda insegurança, Senhor Jesus. Todo pensamento que vem afrontando a mente das minhas irmãs. Em nome de Jesus eu oro agora, Pai. Tira, Senhor Jesus, quebra, Pai. Retire, Senhor Jesus, no coração. Tudo que não convém de Ti, Pai. E coloca a esperança. Que elas possam estar renovando a mente em Ti, somente em Ti, Pai. Buscando a esperança que só vem de Ti, Senhor Jesus. Ó, oh, Pai, eu te glorifico, Senhor Jesus, porque eu tenho gravado fortemente que neste momento que nós estamos passando de isolamento, Pai. Tu está conosco, Senhor Jesus, Tu tens suprido todas as necessidades, Pai. Muitas vezes nós queremos, Senhor Jesus, mais e mais de Ti, mas muitas vezes, Pai amado, mais e mais de Ti é te pedir bens, é te pedir, Senhor Jesus... Coisas. E neste momento nós entregamos, Senhor Jesus, tudo aos Teus pés, Pai. Te entregamos, Senhor Jesus, tudo que não convém de Ti, Pai. Ó oh, Senhor Jesus, que nós possamos ter cada dia mais intimidade, mais e mais contigo, Pai. Porque Tu és tão bom, Pai tudo está no teu controle, Pai tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor Jesus e nós sabemos, Pai que tudo está cooperando para o nosso bem, Pai esteja com elas, esteja comigo, esteja conosco Pai, e que nós possamos cada dia mais, estar unidos mais e mais contigo Pai, que tu cresça dentro de nós, e que nós diminuímos que todos os grilhões que toda soberba, que todo o orgulho Senhor Jesus de muitas vezes querer fazer as coisas na força do nosso braço venha a cair por terra em nome de Jesus, te entregamos nosso coração, te entregamos tudo a ti Pai, todas as circunstâncias que estão se levantando, todas as provações Senhor Jesus, nós entregamos na, tu, nos teus pés e que tu esteja conosco cada dia mais Pai e que nós possamos estar com isso gravado em nossos corações, e tendo fé de dias melhores, e que nós possamos sair desse isolamento melhor, da, melhor do que entramos, pai. pai. Te louvamos e bendizemos pelo Teu santo nome. Aleluia a Ti, Pai. Ó, oh, amadas irmãs, então, neste momento, estamos encerrando, e que nós possamos confiar mais no Senhor, perseverar mais em Cristo, que quando o desânimo vier sobre as nossas vidas, que nós possamos buscar em Cristo, em Cristo Jesus. Esses sentimentos estão dentro de nós, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Então, eu deixo essa palavra, que neste momento que nós estamos passando, nós possamos se entregar e ter um coração Grato, um coração com gratidão. Com gratidão, porque podia ser pior, né irmãs? Gratidão, que é uma fase. E também gratidão, que tudo isso vai passar. E que no tempo no Senhor, Ele vai fazer tudo novo. Eu louvo pela vida de cada uma, que cada uma seja abençoada, edificada, consolada pelo Cristo Jesus. E tenham um restante de semana abençoada. Abraços a vocês.